Da mesma forma, nós vamos passar agora para a configuração da Dimensions, né? da, do estilo de cotagem. Quer dizer, como que eu vou atribuir o valor para cada parte do meu desenho. Da mesma maneira, eu, se eu clicar aqui, ó, vai aparecer lá: ó, Gerenciador, né? o Manage, Dimension, Estilo. Ou, se a gente clicar na setinha aqui do lado, ó, Dimension, Dimension, Estilo, vai cair no mesmo lugar. Na versão 15 tem essas duas possibilidades. Já na versão 14, né? A gente vai ter que clicar aqui na setinha mesmo. Aparece essa configuração, né? Nós vamos clicar em new. New. E nós vamos digitar aqui o nome da nossa cota, né? Então, como eu já tenho uma cota criada, né? Se você estiver criando pela primeira vez, vai aparecer aqui, ó, Standard, né? Se não, você vai sempre basear pela última cota criada, que acontece o quê? Eu, eu já estruturei essa cota pensando na proporção de seus valores com o projeto que eu tenho, né? Que eu estou desenhando, que eu estou realizando. Então, no nosso caso aqui, é uma cota que nós também teremos que criar, né? que é a cota interna. Cota interna. Vou apagar, deixar em minúsculo. Cota interna. Certo? Continue, ele vai abrir a janelinha para que a gente possa editar as nossas cotas. Na, nós vamos começar pela aba Line, depois símbolo, texto, fit, primário, units, né? e como eu disse para vocês, essa alternância de unidade e tolerância não está muito relacionada com a arquitetura, então nós não vamos ver agora, tá? Eu vou clicar OK aqui, ó, e como nós criamos em sala de aula a cota externa, nós vamos trabalhar com ela, tá? OK? Vou clicar aqui ó, em cota externa, vou clicar em modify, para a gente poder criar junto, você fica paradinho aí vamos lá primeiro comando lines certo eu expliquei para vocês o que é a dimension line dimension line é a linha ó é essa linha que vai ser a base né que vai demonstrar a verdadeira grandeza do valor que está escrito aqui ó né a dimension line ela contém o texto né o valor da minha cota né e cor Tipo de linha, cor, tipo de linha, espessura, todos eles vão estar vinculados, é, By Layer. Então, clica aí na setinha, o seu vai estar Block, põe By Layer. Line Type, By Layer. Espessura, Line Age, By Layer. Certo? E, o que, que eu vou ter aqui, ó? É, extend Beyond Ticks. No caso, o meu, o meu símbolo aqui, ele já está selecionado, então eu vou... Voltar aqui para a Fillet, que é o padrão, ele, esse extend biron ticks vai estar apagado, que é o quanto passa aqui da cota, né? Que eu tenho o oblíquo, quanto que a linha de extensão vai passar a linha de chamada. Então ó, mudei aqui para seta, ele sumiu. Se eu voltar pro o tipo de seta lá, ó, o oblíquo que é o que estava, ele vai aparecer habilitado aqui, ó, lá. extend beyond tickets. Tá? No nosso caso, aí nós vamos deixar zero mesmo. O baseline é essa área de suporte do, do AutoCAD, isso é uma apenas uma, um valor de parâmetro. Então, nós podemos deixar um aí, por exemplo, ou apenas deixar o valor que o AutoCAD oferece, ele não tem. Nenhuma alteração aí na, na cota. Quando, somente quando é uma cota mais específica. Né? Depois eu tenho é, o Supress, que ele vai suprimir, quer dizer, vai retirar a primeiro, o primeiro lado da dimensão, né? ou o segundo. Né? Então esse Supress aqui, ele vai ser utilizado naquela cota lá de, que nós começamos a criar, que é a, a cota interna. Né? Mas nessa configuração de cota externa aqui, ó, nós vamos deixar é, sem estar habilitado. Depois nós temos aí o próximo quadrinho, a extension line. A extension line é a linha, essa linha, essas duas linhas aqui, ó, que é a linha de chamada, que sai do objeto, né? então ó, ela marca a aresta que está sendo medida e faz uma chamada até a linha de dimensão da mesma forma que a, as dimension Lines, tudo aqui vai estar baileiro baileiro baileiro certo mesma coisa supresso então eu posso omitir a primeira linha ou a segunda linha ou as duas tá? também é uma configuração que vai ser utilizada na cota interna depois eu tenho aqui ó, Beyond Jean Lines. Se vocês observarem, tem aqui em cima, ó, acima da Dimension Line, que é essa linha aqui, passa um pedacinho da cota aqui para cima. Ó. Ele está passando acima da linha de dimensão. Então é esse valor que eu especifico. Ó. Vou colocar aqui o valor 5, ó, lá. olha o tanto que subiu acima. Né? Então, nós vamos voltar aí para 1. Um. Esse é o valor. E depois, embaixo aqui, eu tenho o offset da origem, que está relacionado a essa distância que a linha de chamada está do objeto. Então, coloquei aqui também 1. Um. Lembrando que nós estamos desenhando em milímetro, e por isso que eu coloquei 1. Um. Tá? Se fosse metro, a gente colocaria 0,1, 0,125, alguma coisa assim. Muito bem, vamos para a próxima aba. Né? Próxima aba é onde eu configuro o tipo de encerramento, de, de limite, ou seja, de símbolos e, e setas que vão determinar a minha, o limite, o final da minha linha de dimensão. Aqui eu coloquei oblíquo, mas poderia ser o arquitetura. Né? Lembrando que a diferença entre oblíquo e arquitetura é a questão da que um está mais grosso, mais em negrito, e o outro não. Tá? Poderia estar utilizando a seta fechada, ou a seta aberta, ou em função da área que você estiver cotando, se você estiver cotando na elétrica, na hidráulica, enfim, alguma área mais específica, talvez você tenha que estar utilizando algum outro tipo de indicador. aqui. Tá? No desenho de engenharia e arquitetura, o usual é utilizar um desses dois. Okay? Bom, depois eu vou determinar aqui embaixo o tamanho, né? Então vai ser 1, um, porque eu estou trabalhando em milímetro. E lembrando que esses valores sempre estão relacionados aqui. Estão relacionados à proporção daquilo que eu estou desenhando, tá ok? Lembra disso. Bom, depois que eu determinei o tamanho da seta aqui, né? Do ticket, -tic, é, das primeiras eu tenho aqui o Center Marks Center Marks é essa marquinha de centro aqui ó também vamos colocar um aí né para ele poder marcar o centro quando a gente desenhar a circunferência bem legal depois eu tenho aqui ó Dimension Break né que é o o valor que a cota vai ser quebrada se ela não atingir quer dizer qual é o menor valor né de que essa cota ela vai ser jogada para fora, né? tamanho de, de seta, de símbolo. Então, qual é o menor tamanho de símbolo e de espaço que essa cota tem que ter para que ela possa ficar na linha de dimensão? Esse aqui também é um valor que nós não vamos alterar. Né? Na verdade, nós não vamos alterar nenhum desses valores: nem o dimension break, nem o arc length, nem o raio e nem o linear dimension. Tá? Então aqui, na, nos símbolos e raros, a gente configura a seta e o, tamanho, e o tamanho do centro. Próximo é o texto. Aqui entra o quê? Eu vou, o seu vai estar standard. Né? O que nós vamos estar fazendo? Vamos marcar para o texto cota, né? que é aquele que nós configuramos para servir para nós como cotagem. Texto color vai ser by layer. Fill Color é none. Se você colocar alguma cor ou by layer, ele vai tampar o texto. Então não coloque. Né? É none, nenhum, tá? E observe que como eu já criei o estilo, a hora que ele pergunta a altura, a fração, ele já trava, deixando assim aí, quer dizer que já tem um valor pré especificado. Bom, depois nós partimos aqui para o alinhamento do texto, né? Como que esse texto vai se comportar? no desenho de cota, então vertical, na posição vertical, ele vai ser, não vai ser centralizado, ele vai ser acima, né, acima da linha de dimensão, na parte horizontal, aí sim, ele vai ser centralizado, e a direção, como nós somos ocidentais, esquerda para a direita. Tá? E também em relação ao texto, está vendo que o texto não está colado a linha de a dimension line, que é a linha de dimensão. Né? Então, se eu colocar zero aqui, der um enter, lá, ele vai colar a, o texto a linha de dimensão. Isso não é correto, então nós vamos deixar um valor aí, valor de 1, um, né? para que ele possa estar um pouco destacado e isso facilite a leitura e não se misture com, as, com a linha. Né? Pois bem, aqui do lado agora... Eu vou falar sobre o alinhamento do texto e a opção é alinhado com a Dimension Line, que é a linha que marca o tamanho e representa o valor, né? Então, alinhado, a Dimension Line. Perfeito. Vamos para a próxima aba, Fit. Né? Na Fit, o que é? É o comportamento do texto. Bom, tenho lá uma cotagem, por exemplo, aqui, ó, cada cota que está representada aqui no quadro, tem quatro algarismos. Né? Vamos supor que você chegue a um valor aqui de 122, 128, 300 né? de cotagem. Não vai caber no espaço que você quer cotar. Qual é o comportamento fit, né? qual é o comportamento do AutoCAD em relação a essa falta de espaço para cota? A primeira opção ela já vem marcada, procurar a melhor opção, né? a melhor forma de posicionar. E só vamos ter uma única alteração, que é aqui no, no comportamento do texto, que é Over Dimension, quando a, a medida passar da Dimension Line, vai criar uma linha líder, quer dizer, aquelas linhas né, que são auxiliares e que puxam a cota para fora daquele espaço, indicando o valor da, da cota um pouquinho acima, né? para que ela possa ser visualizada, ok? Então são essas duas alterações aqui, ó, é either test or e over dimension line with laser. ok? Essas duas. Escala aqui não, não mexe porque nós estamos trabalhando com a, com a que está sendo usada por todos, enfim, são essas. E para finalizar, primary units, a unidade primária ela é decimal né? Mas eu, apesar de eu ter outras, não pode clicar aí para você estar tá visualizando mas escolhe a decimal a precisão, como é desenho arquitetônico e de engenharia duas casas decimais e uma coisa que nós vamos separar é no seu autocad pode ter vindo o ponto como separador né? lembrando que lá na forma de desenho a gente usa o ponto para separar o número decimal Lá no modelo, quando eu estou desenhando, eu uso o ponto para separar número decimal. E uso a vírgula para separar o que? Coordenada x e y. Né? No entanto, a norma não aceita isso. Né? Quando eu vou é, transformar isso em papel, em impresso, em desenho final, eu tenho que usar aquilo que a matemática manda. E aí o separador decimal na matemática é a vírgula. Então eu tenho que vir aqui, ó. Separador decimal e colocar o a vírgula que é essa opção aqui ó, com MA, certo? Só isso que eu tenho que fazer. Bom, aqui embaixo ó, onde está escrito aqui ó, zero supression, pode ser que o seu training esteja habilitado. Se ele estiver habilitado, quando for número raso aqui 00 zero, zero, ele vai suprimir, quer dizer, ele vai tirar o zero. Não convém, então desabilita o training, deixa desabilitado, né? E para que ele não faça a supressão do zero. Feito isso, ok. E para confirmar a cota externa como usual, sete corrente, aparece aqui, ó, corrente, dimension, estilo, cota externa, close. Pois bem, vamos lá agora para a gente poder cotar, esse desenho e encerrar essa fase de configuração de cotas, layers, camadas e viewports. Né? Então vamos lá. Então voltamos lá para Home, lá em Annotation, eu tenho aqui ó, cota, né, cota linear. Se eu clicar, vai aparecer todos os tipos de cotas que eu posso utilizar. Linear. Ele vai pedir, olha sempre aqui embaixo, ó, é, primeiro ponto. Então eu clico, depois eu indico. O próximo ponto e indico a direção. Como nós estamos trabalhando milímetro, mais ou menos 7. Enter, enter. Né? Olha só como ficou a cotagem. Né? Então, perfeita, linda e maravilhosa. Fiz alguma coisa de errado. O que, que foi? Antes de eu cotar, então eu vou apagar aqui para fazer da forma certa. Eu devo selecionar o que? A minha camada. Eu devo selecionar a minha camada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cotar. Então, seleciono a, a camada cota, e aí sim, clico lá em cotagem, seleciono os dois pontos, utilizando o Osnap, indico a direção, set, enter e finalizo. Né? Então, está aí o meu desenho com a possibilidade de ser cotado. Na sequência, né? Então a gente pode realizar todas as outras cotas Ó. repetindo a cota fazendo com que elas fiquem alinhadas né é isso então está aí a nossa configuração muito bem o nosso próximo passo como vocês já sabem é o desenho de uma planta baixa aquele que eu falei que nós vamos desenhar em um minuto Ok? Até lá. Vamos para a próxima fase. Planta baixa.